Alô, oitava sessão ordinária, 9 de março de 2021. Senhoras e senhores, imprensa, ouvintes da Rádio Câmara, aqueles que nos acompanham pela rede social, pela TV Câmara, público presente, bom dia. Agradecendo a presença de todos. Lembrando que a presente sessão... ...ocorreria no período noturno, conforme o calendário das sessões alternativa. Contudo, estamos realizando no período diurno, obedecendo as medidas restritivas de combate ao coronavírus. Inclusive, ampliando essas medidas, definimos no dia de ontem suspender o atendimento presencial na Câmara, bem como público nas sessões, além da redução do tempo de uso da tribuna. Comunico os vereadores que o uso da tribuna será de três minutos, cada vereador. Solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença. Bom dia a todos. Lista de presença, sexta sessão ordinária, 9 de março de 2021. Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Dercy Paulo Trevisan. Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisca Iumarli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, José Vaz Neto, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen Dia dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Só, só corrigindo, o tempo é de três minutos e meio da tribuna, tá bom? Combinado? Verificando o quórum, pedindo a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata da sessão anterior em discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário se levante. Ata da sessão anterior aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura do ofício 090-2021. Ofício 090/2021. Ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio deste solicitar de Vossa Excelência a tramitação e aprovação do projeto de lei número 2088/2021, que tem por súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na estrutura da lei número 2616 de 22 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual do Município, do exercício de 2021 das outras providências. É Cumpre destacar que o presente projeto foi elaborado para atender a justa compreensão por parte do Governo Federal dos valores referentes ao auxílio financeiro para o fomento das exportações Fex dos dois últimos anos esclarecendo que somente no início de 2021, no nosso município, se habilitou para receber estes valores. Conforme alude o inciso 1 do artigo 129 do regimento interno dessa Casa de Leis, torna imperiosa a aprovação da propositura em regime de urgência, considerando-se a necessidade das emendas de consultorias e das aquisições de caminhões para atender a manutenção as vias públicas, estradas, avenidas e ruas do município. Ofício 090, barra 2021, discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ofício 090, 2021, aprovado. Considerando as discussões em análise prévia e a emissão de parecer pelas comissões competentes na manhã de ontem, não será necessário suspender a sessão, ok? As comissão deliberaram ontem, então a gente não vai suspender a sessão. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 046, barra 2021, Procuradoria Jurídica do Município. Senhor presidente, vimos por intermédio desta presença, Vossa Excelência em atendimento ao disposto no artigo 7 da Lei Municipal nº 2.432, 2018, o Poder Executivo Municipal também remeterá à Câmara Municipal de Vereadores mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente, cópia de todos os decretos emitidos do mês, cabendo ao Poder Legislativo apresentá-los sucintamente em sessão do Poder Legislativo, além de fornecer cópia aos interessados, Encaminhar em mídia digital, anexa CD, aos decretos municipais expedidos pelo Poder Executivo no mês de fevereiro de 2021, é, 139 a 2013, barra 2021. Sendo o que tinha para o momento, colocamos-nos à disposição para posteriores esclarecimentos e reteremos protesto de lavado estime e apreço. Ofício número 002, barra 2021. A Câmara Municipal de Alta Floresta, é, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria o balanço consolidado de 2020, esperando estar contribuindo com esta Casa de Leis e atendendo a Lei Complementar 101, 2000, sobre a transparência de gestão fiscal, nos colocamos à disposição para, para quaisquer esclarecimentos Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 103, barra 2021, 2021 desculpa, autoria vereadora Ilmarli Teixeira e vereador Oslin Dias dos Santos. Os vereadores indicam a deputada federal Rosa Neide Sades, Sandes de Almeida, a destinação de recursos financeiros para aquisição de patrulha mecanizada, visando atender às necessidades da Secretaria de Agricultura e Pecuária do município de Alta Floresta. Indicação número 104, barra 2021, autoria: Vereador Luciano da Silva. O vereador indica a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com cópia, Direção de Trânsito, Transporte e Segurança. A necessidade de implantação de quebra-molas, lombadas ou qualquer outro meio de instrumento redutor de velocidade na rua E4, sentido setor EG. Indicação número 105, barra 2021, autoria vereador Luciano Silva e Adelson da Silva Rezende. Os vereadores indicam ao secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante a agilização na contratação de médicos legista, papilocospistas e técnicos de necrópsia para a unidade da Politec em alta floresta. Faz-se necessária agilidade no progresso da contratação em virtude da alta demanda. Falta de profissionais e demora nos procedimentos a serem realizados pelo órgão, tendo as famílias que carregar a dor de esperar até meses para terem os corpos de seus entes para o sepultamento. Indicação número 106, barra 2021, autoria vereador Luciano da Silva. O vereador indica a Secretaria de eh, Infraestrutura e Serviços Urbanos que faça a recuperação e restauração da rua do Araújo e Avenida Ayrton Senna. Indicação número 107, barra 2021, autoria vereador Luciano Silva. O vereador indica a direção de trânsito, transporte e segurança, a realização de um trabalho de orientação referente ao uso da ciclofaixa. Indicação número 108, barra 2021, Autoria, vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao prefeito, Valdemar Gamba, a viabilização de um terreno para a construção de um abrigo temporário para animais. Indicação número 109, barra 2021. Autoria, vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao secretário de saúde a instalação de um telefone na unidade de coleta e transfusão de sangue para o agendamento de doações. Indicação número 110, barra 2021. Autoria, vereadores Francisca e Marli Teixeira e José Vaz Neto. Os vereadores, eh, indica ao deputado estadual Valdir Barranco, para que seja adquirido equipamentos de sonorização do complexo poliesportivo de alta floresta. Indicação número 111, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho. O vereador indica ao secretário de Infraestrutura a necessidade do cascalhamento e patrulhamento da rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Bela. Indicação número 112, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao secretário de Infraestrutura a necessidade do cascalhamento e patrulhamento da rua Recife, no bairro Cidade Alta. Indicação número 113, barra 2021. Vereador, autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao Executivo Municipal a necessidade de realizar um estudo com orçamento para instalação de placas de teto solar na Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Indicação número 114, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao deputado Allan Kardec a necessidade de, através de emenda parlamentar, viabilizar para atender as demandas de, das reformas das unidades de saúde de alta floresta. Indicação número 115, barra 2021. Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao deputado Chuchu Dalmolin a necessidade de disponibilizar emendas para a realização de Reformas das Escolas Estaduais, Escola Rui Barbosa, Escola Manuel Bandeira e Escola Ludovico da Riva, na Cidade Alta Floresta. Indicação número 116, barra 2021, Autoria, Vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria Municipal de Educação, com cópia à Prefeitura, a necessidade de realizar uma reforma na quadra poliesportiva e reforma completa na escola municipal Aluísio de Azevedo que se encontra em situação precária indicação número 117 barra 2021 autoria vereador Douglas Teixeira o vereador indica ao executivo municipal com cópia à Secretaria de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde a necessidade de atender às demandas da reforma imobiliário da unidade de saúde da comunidade Santa Lúcia Indicação número 118, barra 2021, autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao deputado Allan Kardec também a necessidade de, através de emendas parlamentar, viabilizar emendas para atender as nossas estradas. Indicação número 119, barra 2021, autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica a Secretaria de Infraestrutura a necessidade de recuperação asfáltica dos bairros Boa Nova 1 e Boa Nova II. Indicação número 120, barra 2021, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva. O vereador indica ao deputado estadual Ondanir Bortolini Nininho, com cópia Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a necessidade de ações no sentido de viabilizar... A realização de convênios entre a Sinfra, Mato Grosso e o município de Alta Floresta, voltado à disponibilidade de patrulha mecanizada que encontra-se estacionada na região, com a finalidade de realização de serviços de manutenção dos trechos das MTs localizados na, circun... na circunscrição do município. Indicação número 121, barra 2021. Autoria, vereador Adelson da Silva Rezende. O vereador indica à Secretaria de Infraestrutura a necessidade da manutenção das ruas e limpeza do bairro Jardim Renascer. Indicação número 122, barra 2021. Autoria, vereador Adelson da Silva Rezende. O vereador indica à Secretaria de Infraestrutura a necessidade da manutenção das ruas e limpeza dos bairros Jardim das Oliveiras. Indicação número 123 barra 2021, autoria vereadora Adelson da Silva Rezende. O vereador indica ao secretário de infraestrutura a necessidade da construção do meio-fio nas ruas que foram realizados os asfaltos. Passa a palavra ao nosso presidente. As matérias horas apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico aos vereadores que o tempo destinado a cada um será de três minutos e meio. Pela ordem de inscrição, o vereador Douglas. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Leonice, vereadora Marli, em seu nome cumprimento todas as mulheres aqui presentes, senhoras e senhores, servidores da casa, cumprimento o público aqui presente também, na Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de começar a minha fala aqui falando do Dia Internacional das Mulheres. Bem, em nome da vereadora aqui presente, vereadora Imarli, vereadora Leonice Claus, eh, quero cumprimentar a todas as mulheres que nos assistem também pela TV Câmara. E gostaria de ler aqui um verso que, a gente, que eu fiz para homenagear todas as mulheres que cumprem um papel importantíssimo na nossa sociedade. Feliz dia das mulheres para todas que lutam pela sua independência e pelos sonhos, Mulher com seu jeito especial de ser, você é um exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Que Deus abençoa todas as mulheres com a bênção da sabedoria, com a unção da coragem e com o dom da força. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional. E Alta Floresta, vereador Marli, passou já da hora de ter um centro de referência para mulheres que sofrem violência doméstica, que sofre também com a vulnerabilidade de alguns casos que nós temos aqui em Alta Floresta, que sofrem é, algumas retaliações. Então, senhor presidente, eu gostaria, é, juntamente aqui com os demais vereadores, que nós possamos lutar por essa causa. Na campanha, nós tínhamos um projeto de criar um centro de referência para a mulher, e essa luta... Deve ser de todos aqui presentes, nesse plenário, de todos os vereadores, porque nós sabemos que a mulher cumpre um papel social muito importante na sociedade alta florestense. Então, eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar a todas as mulheres. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer uma nota aqui sobre o falecimento do servidor Éder é, e da dona Terezinha, que faleceu ontem. É, é com muito pesar que eu gostaria de desejar os meus sentimentos à família dessas duas pessoas Que nós conhecemos há tanto tempo O Éder era servidor da prefeitura é, Nós tínhamos uma intimidade, uma amizade muito grande Ele deixou a sua família, mas também deixou um legado muito importante aqui na história de Alta Floresta é, gostaria de cumprimentar A sua esposa Jaqueline é, E dizer que Nós estamos muito triste Com o falecimento do nosso amigo Éder Ontem nós estivemos ali é, No enterro dele Eu, o vereador Claudinei O prefeito Chico Gamba também decretou Três dias de luta ali na prefeitura Em homenagem Ao servidor Éder é, E nós estamos Vendo, senhor presidente, que essa doença, coronavírus, tem levado muitas pessoas queridas E está na hora de nós nos reunirmos mais uma vez, senhor presidente Para estar discutindo com o secretário de saúde, com o prefeito Para que nós possamos tomar algumas atitudes que sejam ainda mais radicais que nós temos, senhor presidente Ontem mesmo o prefeito disse que fechou ali o, o Lago das Capivaras, ali da Cê e temos que tomar outras atitudes, senhor presidente, que me parece que a sociedade e algumas pessoas e até algumas autoridades ainda não entenderam é, a importância de criar um mecanismo para que todos entendam que essa doença tem afligido e levado tantas pessoas. Então, senhor presidente, para finalizar, porque hoje o nosso tempo é mais curto, eu gostaria de que nós criássemos mesas e debates para que nós possamos discutir mais sobre é, essa doença, para que nós criemos mecanismos é, mais saudáveis para a nossa população, para que nós possamos, é, através dessas discussões entre nós, vereadores, e todos os poderes é, competentes, é, acharmos soluções, porque muitas vidas estão sendo levadas e nós temos como autoridades, que tomaram algumas atitudes. Agradeço a todos e encerro a minha fala agradecendo a Deus. Vamos se atentar no tempo, quando tiver nos dois minutos e meio eu vou bater a sineta, aí vai ter um minuto para finalizar, ok? Na sequência, a vereadora Leonice... Bom dia nosso presidente, bom dia os demais vereadoras, bom dia a Marli Lee, né, nossa companheira vereadora, é, bom dia as demais que se encontram aqui conosco, né? que é são as da casa. É, eu gostaria de em primeiro lugar agradecer a Deus de nós poder estar vivo, né? em segundo lugar eu gostaria de dar os parabéns para a vereadora Ilmar Lee, para as demais mulheres da casa, é, para toda a população de Alta Floresta também, as mulheres, né? que nós temos orgulho de ser mulher. Né? Então, quero dizer a vocês que continuem sempre lutando e nunca desistam. Né? E também é, eu gostaria de falar um pouquinho, ontem eu e o vereador Ailton, Estivemos lá no Santa Rita, falamos com o doutor Marcelo, é muito triste, gente. Eu quero dar os parabéns ao prefeito Chico Gamba, ao presidente nosso da Câmara, Secretaria de Saúde em geral, que estão lutando por esse bicho, né? Que é uma situação muito difícil na nossa vida, né? Mas o doutor Marcelo falou para nós que a situação está tão difícil, tão difícil... Que a gente devia se acordar e colocar os dois pés no chão e ver que não está fácil, né? Então eu queria, né, para a esposa do, do, do nosso companheiro que Deus levou, que Deus dê força para ela, para os demais familiares, também para as outras famílias que perderam o gente querido. Gente, é muito triste, a gente sabe que só é difícil quando a gente perde alguém da nossa família. E é o que o doutor Marcelo colocou para nós ontem. Então, eu quero dizer só para a população de Alta Floresta uma coisa. Nós vamos dar uma parada, nós vamos escutar o nosso presidente da Câmara, vamos dar uma parada. Nós temos quatro anos para trabalhar para vocês, então agora é o momento de nós entender e se, se guardar por vocês e por nós também. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Na sequência, vereador o Marli Bom dia, presidente. Bom dia especial às mulheres. Em nome da vereadora Leonice Claus, de todas as servidoras dessa casa, os meus parabéns e a todas as mulheres de alta floresta que nos assistem através das redes sociais e da nossa Rádio Câmara. A resistência e a luta garante às mulheres o seu espaço nos mais variados segmentos da sociedade. Somos resistência, somos luta, somos capacidades e temos liderança. Liderança essa que nos coloca numa condição de representatividade. E é o que nós somos hoje na sociedade. Parabenizar os vereadores, nossos companheiros. Parabenizar o presidente pelas suas ações. E dizermos que as nossas atitudes... Elas precisam ser em conjunto e ter a reciprocidade. Quero chamar a atenção desse plenário para que as nossas indicações, para que as nossas moções, para que os nossos trabalhos e as nossas ações, elas sejam de forma partilhadas e coletivas. Na individualidade, nós não conseguiremos articular as ações necessárias para que possamos minimizar os problemas que nós temos na nossa sociedade. Precisamos, através do Nortão do Mato Grosso, de todas as câmaras que representam o Norte do Mato Grosso, trabalharmos uma ação partilhada e cobrarmos ao Governo do Estado as vacinas para que nós possamos condicionar a todos para buscarmos o mais rápido possível a vacinação de todos e todas. Por isso, em nome de todos aqueles que perderam os seus entes e de todos aqueles que estão acamados nos hospitais, aguardando os leitos, nós precisamos nos sensibilizar e buscarmos ações que venham referendar, inclusive, o isolamento social. Bom dia e obrigado. Na sequência, o vereador Zé Esquiva. Bom dia, bom dia, vosso presidente. Bom dia, companheiros, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Bom dia a todos que estão público presente, né, pela pelo Facebook, YouTube. Gente, eu quero primeiramente agradecer e parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né? Foi ontem. E precisamos muito delas, não como não é sexo frágil. Eu acho que é um sexo muito forte. Se brincar, tem mais forte que o masculino. Pode ser um sexo mais sensível, mais sentimento, mas não é fraco. É muito forte. E eu, eu, eu também vou falar algo que provavelmente a maioria vai falar sobre o Covid. Eu quero dar a minha posição aqui que eu sou totalmente contra, eu sou totalmente contra esse isolamento. Eu acho que estamos fazendo da maneira errada. É, eu estava até fazendo algumas pesquisas. Sabia que na Indonésia eles estão primeiro vacinando os jovens e adultos, depois os, os mais velhos? Por quê? Porque o jovem e o adulto estão indo ao trabalho, estão indo na linha de frente e os idosos estão ficando mais na retaguarda, dentro de casa. Então é os jovens que estão levando a doença até os mais velhos. E o que está acontecendo na nossa cidade? A gente está medicando quem está doente, a gente não está medicando. A gente não está prevenindo, a gente está criando doses E isso a gente está prejudicando legal, ferrando, perdão a palavra, a gente está dificultando ainda mais a nossa situação econômica. Estou vendo pessoas fechando empresas, pessoas sendo demitidas e ninguém fazendo nada. Eu fui pesquisar alguns dados relacionados, e a gente, o Mato Grosso, cara... A gente tem dado corda para o governador que está fazendo vergonha. Vergonha, porque, olha, em Alta Floresta são 2.039 doses de vacina. São 1.456 pessoas vacinadas na primeira e agora na segunda dosagem 583. Isso não dá nem nada de porcentagem. Cara, só o pessoal da linha de frente mesmo, infelizmente. A gente está gastando horrores, milhões em OTI, mas até agora eu não vi uma, um movimento para atrás de vacina. Isso não vai acontecer. A gente vai ficar cuidando lá do pessoal que está lá na OTI, em vez de cuidar de quem está podendo, antes de chegar, está tudo errado. Está tudo errado. Hoje, o meu amigo ontem, meu amigo entrou em contato comigo, dono de um comércio, falou... Cara, está sendo desumano o que estão fazendo comigo. meu comércio é noturno, fecharam e estão multando e eu não posso trabalhar. Mas durante o dia você vai no mercado, está lotado. Você vai, O pessoal não está nem aí. Então assim, eu concordo. A gente não está olhando, já que é para fechar, então vamos fechar assim do meio dia a meia noite. Vamos prejudicar o pessoal da manhã e o pessoal da noite, noturno. Fechar do meio dia a meia noite. Agora como é, fecha das... É, abre das sete da manhã, das cinco da manhã até as seis da tarde e fecha noturno. Está ferrando com todo mundo? Não, gente, é, ou é tudo ou é nada. Vamos conscientizar, cadê a fiscalização? Soltaram, cadê os postos de fiscalização? Não tem mais. Então vamos fiscalizar. O, o brasileiro, ele, tá aprend... ele não aprende na perca, ele está aprendendo no, no bolso. Infelizmente está vendo muitos colegas morrendo, mas não estão... É, não está sendo multado multa? vamos fiscalizar legal que dá certo muito obrigado, eu estou muito chateado, eu acho que temos que mudar os conceitos e é isso, obrigado pela oportunidade Deus abençoe a todos vereador Adelson quero pedir mais uma vez para os vereadores se atentarem no tempo eu não quero cortar a palavra, mas se continuar fugindo eu vou ter que cortar Bom dia a todos, senhor presidente Tuti, mesa diretora, vereadores, assessores. Tá? Hoje, infelizmente, ainda continuamos com a lembrança de ontem de um grande amigo, Éder, vítima da Covid. Mas, antes de tudo, também parabenizar as mulheres, temos duas vereadoras representantes do povo. Graças a Deus, a Câmara tem mulher para poder defender... E está sendo bem representada, pelo menos as pessoas com quem a gente convive aí. É, temos dos representantes dos dois níveis da população, tanto a população intelectual como a população do povo, que merece também sua atenção. Então a Câmara, viu, tudo, Consegue chegar hoje a todos os níveis da sociedade de Alto Floresta. Está muito bem representada. Parabéns, Imalí, parabéns, Leonice. Continua com esse trabalho. E as assessoras, com certeza, também é, dando essa sustentação para que as vereadoras possam alcançar seus objetivos. Eu queria também, quero dizer, que voltando ao assunto da nossa logística, da nossa estrada, viu, Tud? Começamos o pontapé, fomos somando, chegou o nosso amigo e vereador Luciano, fizemos uma proposta, começamos a correr todos os municípios que dependem desse trajeto da MT 320, 208. Logo após, veio o nosso amigo e vereador, vice-presidente, Menin, também da sua parte, somar com aquele clamor que nós fizemos na sessão anterior. Que todos os vereadores fossem sensíveis também, não só a floresta, mas todos os vereadores da região. Cada um, da sua forma, está fazendo a sua parte. Significa que a Câmara de Alto Floresta, viu, Tute, na sua administração como presidente, uma Câmara unida que está buscando realmente resolver, resolver os problemas, não só local, mas da região. Se a Alto Floresta estiver bem, Paranaíta, Itapeacás, Monte Verde, Nova Canã e assim por diante, também vão estar bem. Se eles estiverem mal, nós não vamos estar bem, porque um depende do outro, e é assim que nós vamos crescer, não só a Alto Floresta, mas o Nortão. Fica aqui o, o nosso pesar pelas vítimas do Covid. Bom dia a todos. Na sequência, vereador Pitoco. O presidente membros da mesa, companheiros vereadores, funcionários da casa. É o um bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar o presidente aí, pelo tamanho e esforço que ele tem feito. De vez em quando, a gente se encontra por aí. Ele andando nos quatro cantos do município, junto com o secretário de obras, e resolvendo os problemas mais críticos, né? Dando condições para as pessoas poderem... Obrigado, senhor presidente. Hoje eu quero apenas desejar os familiares que perderam seus entes queridos que Deus o abençoe e que dê força para as famílias continuar no seu dia a dia, mas também quero aqui pedir a Deus. Ele proteja as pessoas que estão doentes. Eu queria fazer uma homenagem hoje a uma pessoa, em especial, a Geni Leal, mãe do nosso amigo Lindomar. Mar, é uma pessoa que fica todos os dias com a sua missão. O é na Matriz, o é na Zona Rural, o é na Fazenda Esperança, levando... As suas orações e a alegria para todos. E ela se encontra lá num leito do hospital. Também tem outras pessoas, né? a Cleusa, a Aldete, o Rodrigo, né? que eu estou lembrando. Mas queria que todos que estão nesse momento recebessem a nossa fé, a nossa homenagem. Gostaria de pedir aos vereadores e aos funcionários que ficassem de pé para nós fazer uma oração para todos, em especial. A dona Geni, que tudo o que ela quer é andar para cá e para lá, levando o bem às pessoas, uma palavra de conforto. Vamos rezar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O nosso de cada. Pai, as nossas, nós perdoamos, não deixeis cair. As livrai-nos do mal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Queria aqui. É... Dizia aos senhores vereadores... E esse é o momento realmente de... Cada um com a sua fé... Pedir em oração a todos... Todos que estão lá naquele... Leito de UTI... Esse é o momento... De que... Deus em primeiro lugar... Porque... Quando vai... Um quadro... Grave como está... Várias pessoas Bernardinho... Somente Deus... Lógico, a medicina é fundamental também, mas as orações nossas e o poder de Deus, Nossa Senhora, ela essa hora é o mais importante. Na sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres e a gente que tem muitas homenagens e a minha homenagem para todas as mulheres é sim para a dona Genie Leal que é uma mulher guerreira e que boa parte da vida dela, ela é doada para as pessoas, então a homenagem do dia das mulheres é para a dona Genie Leal e a gente espera ela aqui para a gente comemorar junto isso, viu do Mar eu recebi essa semana uma demanda de um ciclista pedindo para que fosse feita uma orientação com relação às ciclofaixas Interessante, presidente, é que ele pediu para que fosse feita a orientação para os condutores de veículos. Mas eu aproveitei já e pedi para o diretor de, de transportes, para que seja feita a orientação também para os ciclistas. A gente sabe, a gente anda nas, nas ruas, a gente sabe que tem muitos motoristas que desrespeitam os ciclistas, mas a gente sabe também que tem muitos ciclistas que andam, que andam desrespeitando as leis de trânsito. No trânsito existem leis e as leis elas devem ser seguidas. Tanto pelo motorista quanto pelo ciclista. Então, as orientações que são pedidas para a diretoria de trânsito é que seja feita a orientação para ambos os usuários da via. Foi pedido também um telefone para doação de sangue, que nesse período de pandemia, quanto menos aglomeração é, tiver na, nas, nos locais públicos, né, é, seria muito melhor. Então, a, a Secretaria de Saúde poderia disponibilizar um, um número de telefone, para que fosse feito o agendamento das pessoas que estão doando sangue. Facilitaria muito e agilizaria o processo. E evitaria também a aglomeração. E isso não só no período de pandemia, isso poderia ser mantido constantemente para poder facilitar. Em relação às medidas contra o Covid, em partes eu concordo aqui com o Zé. Eu acho que já foi provado que não deu certo esse tipo de, de fechamento de comércio. Não tem muito sentido o, o comerciante do restaurante ficar aberto na hora do almoço, e à noite tem que fechar. Ou seja, durante o dia você não pega Covid, e à noite você pega. E uma coisa muito interessante que eu achei essa semana, o senhor presidente, foi com relação à entrada nos mercados, que não pode entrar dois da mesma família. É inadmissível os pais tendo que deixar os filhos na porta do supermercado com um estranho. A que ponto nós estamos chegando para conter Covid? Não tem sentido. Isso é uma coisa insana. E estão achando isso normalidade. Isso não é normalidade. Isso é anormal. Isso é totalmente fora de qualquer parâmetro de segurança. Deixar uma criança do lado de fora do mercado com pessoas estranhas porque não pode entrar com o pai. É medida totalmente fora de, de qualquer segurança. A criança convive com a mãe, convive com o pai e não pode. Eu acho que essas medidas têm que ser revistas para a população não ficar penalizando e não correr algo muito grave. Com uma criança dessa aí sequestrada ou algum... É, pedófilo acabar pegando uma criança dessa e ocasionando um caso muito mais grave do que simplesmente deixar uma criança entrar com a mãe dentro do de um supermercado, que é o fim do mundo. Só para reforçar, senhor presidente, amanhã, às 9 horas da manhã, os vereadores de toda a região foram convidados, os vereadores dessa casa também, às 9 horas da manhã, para uma reunião para nós colocarmos em pauta todos os pontos que estão é, sendo descumpridos no contrato com a empresa Via Brasil. Eu e o vereador Adelson, nós estivemos percorrendo essa região toda. Então, vou reforçar o convite através do aplicativo é, Google Meet. Vai ser mandado amanhã, uma hora antes, às 8 horas, vai ser mandado o link para todos participarem. Inclusive, o link para todos os vereadores. A gente sabe que não vai participar todos os vereadores da região, mas a gente deixa assim o convite para todos. Nós tentaremos, né, não, não é, tentaremos transmitir essa reunião pelo YouTube, e até mesmo pelo Facebook. A partir das 9 horas da manhã, reunião com os vereadores de toda a região com relação à Via Brasil. Muito obrigado. Na sequência, o vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, companheiros mesa diretora, companheiros vereadores, o plenário, OTI do Diário, funcionários da casa. Senhor presidente, parabenizar também todas as mulheres, pelo Dia das Mulheres, vocês, mulheres que estão aqui presentes, secretárias, assessoras de gabinete, que Deus continue abençoando vocês, dando muita inteligência, muita sabedoria tá? e muita saúde. Um abraço de coração em todas as mulheres do Brasil. Agradecer as duas vereadoras aqui também, presente, que representam muito bem todas as mulheres do nosso município. Mas, senhor presidente, o motivo de vir nessa tribuna é simplesmente para parabenizar o prefeito Chico Gamba pela forma que ele está conduzindo essa questão do Covid-19 em alta floresta. O Chico Gamba, senhor presidente, eu tenho notado, ele não está sendo só prefeito, ele também está sendo aquele cara que resolvem as situações de muitas famílias. Teve caso aqui do Chico Gamba garantir hospital para poder conseguir um leite de hospital, uma UTI. Isso é coisa inédita. E são vários casos aí. Então, eu parabenizo o Chico, todos os prefeitos da região, ontem estava presente aqui todos os prefeitos da região, fazendo uma reunião do consórcio é, intermunicipal, e que todos estão preocupados. Então, aqui, meus parabéns, eu só venho nessa tribuna dizer que vocês estão no caminho certo, vai firme, vai da forma que vocês estão indo, porque o município precisa, todos os nossos municípios da região precisam de vocês, e vocês que estão à frente dessa pasta, nos ajude, continua nos defendendo. Eu tenho certeza que a Câmara de Alta Floresta é parceira e está à disposição de todo esse consórcio que está aí lutando pela vida. Cada um de nós, vereadores, tem uma sua opinião, mas a minha opinião é essa. Seja firme, vai firme, não dá moleza, cobra quem tem que cobrar. O Chico Gamba, eu vi uma entrevista dele batendo doído nas pessoas que estão agindo de má fé, que estão indo para a praça, que estão se aglomerando. Então, assim, só aqui dizer, Chico, você tem meu apoio. Vai para cima e não dá moleza. É isso que o povo quer de você. E a vida em primeiro lugar. Meu bom dia a todos e um abraço. Na sequência, vereador Menin. Bom dia, seu Presidente. seu nome, cumprimento a mesa diretora. Era aqui cumprimentar a vereadora Yumarli, vereadora Leonice. Em nome das duas, quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dizer que mulher é guerreira por natureza. Então, tenho o meu carinho, tenho o meu respeito. seu Presidente, tivemos, sexta-feira, uma videoconferência, Convite do nosso deputado Dilmar Dal Bosco, onde essa videoconferência teve a presença do prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, teve a presença também da, da prefeita Carme, de Carlinda, teve do prefeito Maninho, vereador Douglas, também estava presente. E a pauta é a 320 e a 208. Sabemos que o vereador Luciano, juntamente com o vereador Adelso, já foram em loco ver os problemas de perto, já fizeram suas filmagens. Parabéns pela atitude de vocês. Parabéns também pela atitude do deputado Dilmar para que fizesse essa reunião com a GER, que é a agência reguladora, para que levasse até a Via Brasil os problemas do nosso município, os problemas da nossa região. Inclusive, já teve efeito positivo que já tiveram até a reunião da GER com a Via Brasil. Estamos só aguardando, mas também o deputado pediu que nós mandássemos o um ofício, pedindo data e também cobrando as benfeitorias que eram para ser feitas. Inclusive já foi feito o ofício, vossas excelências, todos já assinaram, agradeço, já estamos encaminhando hoje tanto para a GER, como para a Via Brasil, e também para o deputado. Então nós temos que agradecer muito, e nós temos que ser unidos. E eu tenho certeza que amanhã a reunião de vocês, quer dizer, reunião nossa, porque eu acho que eu acredito que todos vão participar, né? vai ser muito boa. E eu acho que se todos se unirem em cima de uma causa só, com certeza teremos êxito. Então nós temos que agradecer pela essa união. Estou muito preocupado também, presidente, questão do covid a gente vê que está abrindo leito, mais leito. Será que temos profissional? Será que temos profissional para cuidar? Ou é só abrindo leito e de repente um comércio? Isso nós temos que nos atentar também, isso aí. E fiscalizar. Porque sabemos que cada dia vem uma história para nós. Cada dia conta uma história. Então eu acho que além de ter o leito da UTI, nós temos que ter o profissional que vai cuidar. Porque senão isso vai transformar num comércio e comércio é onde a pessoa perde a vida e o outro ganha o dinheiro. Isso nós não podemos deixar acontecer de jeito algum. Então vamos pedir ao governo do estado que também encaminhe uma equipe para fiscalizar e ver realmente se está salvando vida ou está fazendo comércio. Desejo a todos uma semana abençoada e meu coração fica partido de saber que nós Cada dia perdemos um amigo, mas eu tenho certeza que foram morar com Deus. E lá de cima, que possam olhar por nós aqui. Ficam, Deus, ficam com Deus todos e muito obrigado. Sequência, vereador Claudinei. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, Desejar a minhas amigas vereadoras Leonice e o Marli, feliz dia das mulheres, as nossas assessoras aqui da casa também, é dizer a vocês que é uma satisfação ter vocês aqui conosco. Senhor presidente, é, a gente vem falando muito com relação à situação que se encontra o país, e agora, caoticamente, o município de Alta Floresta, com relação ao covid eu acho sim que precisa ser encontrado o meio termo, principalmente com relação ao comércio, é, o comércio noturno que tem passado a maior dificuldade, mas também a gente precisa se atentar e entender que a coisa está ficando complicada e está ficando séria. A gente tem visto o desdobramento do prefeito municipal junto com os amigos vereadores, temos perdido a cada semana um ente querido, Ontem, para se ter uma ideia, a gente estava no, no cortejo do enterro do Éder, acabamos de internar o Éder, recebe a ligação de um assessor aqui da casa, o Rodrigo, também internado, com um comprometimento muito grande com o pulmão. Então não tem como a sociedade também achar que tá, tudo está normal, que a vida tem que continuar como estava, o prefeito correndo atrás de leite de UTI, o que o vereador Menin é uma coisa, falou é uma coisa muito coerente, Abre-se UTI, interna-se pessoas, quem está fiscalizando isso, como está sendo o tratamento, uma briga insana por conta de vaga, dinheiro que se vai, qual que é a qualidade desse serviço. Precisamos se atentar para isso. A gente teve final de semana aí, aquele lago da C, uma loucura de pessoal aglomerado, todo mundo junto, o prefeito ontem já tomou iniciativa, já interditou. Estamos com uma situação crítica aqui na Praça Cívica também, o pessoal tomou conta daquela cobertura, são andarilhos, são pessoas com problema de vício, assistência social vai fazer uma operação, para a gente tentar também dar um basta naquilo ali. Mas está ficando triste, está ficando dolorido, a gente não vê fim para essa situação, já perdemos dois servidores da prefeitura com isso, temos um no estado grave agora tentando regular a tarde de vaga, então não tem como também a sociedade fazer de conta que nada está acontecendo. Cientistas e médicos orientam que se fique em casa, que se tome precaução. Ontem estava no Hospital Santa Rita a vereadora Leonice, junto com o vereador Ailton, o doutor Marcelo, o que que disse para nós? Se cuidem, fiquem em casa, ninguém tem uma estrela na testa, a coisa está ficando complicada. Saímos eu e o Douglas, fomos no centro gripal, tentar regular o funcionário que está num leito particular, um sofrimento, um desespero naquele local. Acho que precisa estudar uma logística para melhorar o atendimento daquilo. Qual que é o foco de Alta Floresta hoje? Não é o Covid? Por que que não foca ali também mais médico para para atender? Tivemos um médico ontem é, no seu desabafo falando comigo em Douglas, num dia atendeu 50 pessoas. Não tem ser humano que suporte isso. A que está na cidade há 15 dias, não fica mais 30, vai embora. Então eu acho que a gente precisa entender a logística. A saúde tem condições de atender melhor, tem dinheiro para isso. Mas vamos dar uma atenção para aquilo. As pessoas ficam seis horas aguardando para ter uma alta. Olhar para a cara do médico, o médico dizer, você está pronto, vai para casa. Então precisamos se atentar para essas coisas mínimas, que é o que está judiando a nossa população. É só isso, por presidente. Se os vereadores me permitem, não vou usar todo o meu tempo, falar aqui da presidência mesmo, da mesa. Eu acho que o que o vereador Menin falou, todos falaram, é, com relação ao Covid, o recado está dado, né? se a população não nos ajudar, pode ter certeza que vai ficar pior que está, cem vezes. É, é, Onde eu vi, todos viram o esforço dos prefeitos da região, é, tentando mais vagas com o governo do Estado. Eu tenho certeza que a hora que liberar mais cinco vagas, Bernardo, na mesma hora vai ocupar. Porque nós temos aí praticamente, se eu não me engano, eu ouvi ontem do Laureano, umas 15 pessoas precisando de UTI. Aqui no município. E tem que se atentar para uma coisa, graças a Deus os leitos que estão aí, está sendo atendido o pessoal de Alta Floresta e região. A hora que o governo começar a mandar de Cáceres, mandar de Lucas, mandar de Cuiabá, vocês podem ter certeza que aí vai ficar pior. Então eu quero pedir para toda a população de Alta Floresta que está nos assistindo e está nos ouvindo pela TV e Rádio Câmara, fique em casa, principalmente no final de semana. Não vá em parques, praça pública. Vamos evitar aglomeração. Quero pedir para o comércio deixar o álcool na porta. É, os mercados cuidar mais com relação à é, higienização na entrada. O Luciano falou a verdade. Para que tem que levar criança no mercado? Deixa em casa. Né? Lembrando, senhores vereadores, que tem a nova variante do coronavírus e está atingindo o vereador Imarli, os jovens, criança. Então, realmente, é, o isolamento hoje faz parte fundamental é, para as pessoas não pegarem esse vírus. Quero aqui parabenizar em nome da vereadora Imarli, da Leonice, as assessoras, a, os funcionários da Câmara, o Dia Internacional das Mulheres, um dia importante, né? Hoje, é, ontem se comemorou esse dia e sempre digo, né? É, vocês fazem parte de uma história muito bonita, seja ela é, individual ou com um companheiro. Vocês têm parte fundamental em nossas vidas. Então parabéns pelo seu dia, é um dia reconhecido. É, ontem passou até uma matéria no, na Globo News, muito bonita a matéria, entendeu? Da história, como surgiu o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres. Com relação à vacina, vereadores vereador Zé Esquiva, o município já fez o cadastro. Mas a burocracia do país é muito grande. Não só Alta floresta, mas já Paranaíta, Carlinda, todos já fizeram o cadastro para comprar essa vacina. Agora, não depende do município. Isso é, um, é uma dificuldade enorme, entendeu? Mas o município está cadastrado, e assim que o liberal tem certeza que não só a floresta, mas como todos os municípios, vai comprar. Até porque para nossa aqui cidade, 150 mil doses não vai ficar caro. Entendeu? Então, é isso aí. Com relação ao MT-08, 320, quero parabenizar todos os vereadores pela atitude, eu tenho certeza que o vereador Menin junto com o deputado Dilmar já começou uma audiência pública, já está dando resultado e na sequência agora vamos é, com o vereador Luciano, vereador Bernardo, o vereador é, Adelso, com o apoio de todos. Solicito senhor, do, do soberano plenário autorização para dispensa do intervalo regimental. Todos concordam? Passamos à ordem do dia.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 Lei Orçamentária Anual do Município do Exercício de 2021 e das Outras Providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2088-2021 em discussão. Vereador Luciano. Ontem foi levantada uma questão pelo vereador Zé Esquiva com relação à destinação desse recurso, dessa verba suplementar, com relação às consultorias que seriam feito, feitas né, com parte desse recurso. São R$ 800 mil reais que seriam destinados, esses R$ mil, e R$ 800 mil seriam para é, consultoria. Foi esclarecido quais seriam as consultorias, porém, a dúvida ainda que ficou do, do vereador foi o seguinte, que essa, essas consultorias, elas devem ser fiscalizadas... Passo a passo. E quanto a isso, vereador, eu me coloco à inteira disposição sua e de qualquer membro dessa casa para que nós juntos possamos fiscalizar qualquer é, empresa que ganhe uma licitação para participar dessas consultorias. Então, disposição, Eu me coloco à disposição para qualquer dos vereadores que queiram fiscalizar assim que foram feitas as, as licitações para essas consultorias. Continua a discussão, vereador Claudinei. Senhor presidente, só para esclarecer que ontem veio na casa o corpo jurídico da prefeitura, bem como é, a contabilidade, é de grande valia sim a observação do vereador Luciano, mas deixar bem claro que todo o processo que é feito uma licitação, ele tem um fiscal de contrato e nós da casa vamos estar aí para ajudar a fiscalizar. Eu acho que o serviço é feito a sua execução, o pagamento é feito depois da, do atestado fiscal, as consultoria no município de Alta Floresta é de grande valia, a gente precisa muito melhorar a nossa reforma tributária, melhorar a nossa planta genérica, estudar o plano de carreira do servidor municipal, então eu acho que é necessário sim, tem que ser um serviço bem fiscalizado, vereador Ele pode ter certeza que na licitação terá um fiscal altura para acompanhar o serviço, bem como os vereadores dessa casa. É isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Logras. Senhor presidente, esse projeto de lei número 2088-2021 é extremamente relevante, principalmente essa parte de consultoria, como o vereador Claudinei disse, Há tempos, desde quando eu prestei o concurso em 2007, nós vemos um problema na prefeitura sobre o PCCS, também sobre o plano diretor, também sobre a reforma tributária. Então eu tenho certeza, assim como o vereador Luciano disse, nós vamos estar atentos né, para estar fiscalizando, mas é extremamente relevante essas consultorias para que o município também arrecade mais. Tá, então, eu gostaria aqui de enfatizar isso e parabenizar o prefeito Chico Gamba pela atitude. E também gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer que poderia também ser feito um, uma avaliação, um estudo é, sobre é, os servidores da prefeitura receber a insolubridade que há tanto tempo eles vêm brigando por isso. Com certeza eles têm esse vereador aqui que vai estar lutando por a classe, por essas insolubridades, assim como outros de, demais vereadores aqui também já disse. E eu tenho certeza que o prefeito Chico Gamo vai estar atendendo o nosso pedido e essa indicação. Deus abençoe. Em discussão, em discussão, vereador Luciano? Só quero deixar claro para os vereadores que em nenhum momento eu sou contra a questão da, da suplementação, que esse recurso seja colocado para a consultoria. Muito pelo contrário. Nós sabemos que realmente é necessário que seja feito consultoria, principalmente na questão tributária, na questão do plano diretor e na questão do plano de carreira dos servidores públicos. Tanto que o parecer da comissão de, de fiscalização foi justamente no sentido de aprovar essa, esse projeto. Porque nós sabemos, entendemos da necessidade dessas, dessas consultorias, mas que merecem ser fiscalizadas, principalmente porque nós, como representantes do povo, temos como principal função a fiscalização. Em discussão, quero deixar claro que toda fiscalização é válida e é o dever nosso. Né? Eu acho que a consultoria, ela vai é, orientar a administração da forma correta. Eu quero lembrar, eu até mandei no grupo nosso hoje, de vereadores, a arrecadação de IPTU em Sinop. Vereador Bernardo, 60 milhões. Enquanto nós aqui arrecadamos 6 Está previsto 8. É. A diferença é muito grande. Muito. Então eu quero deixar bem claro que com um orçamento desse, está previsto aí em faixa de 14 milhões por mês. É difícil você tocar uma prefeitura. Com uma folha de pagamento de quase 8 milhões. Então, precisa fazer uma reforma tributária urgente no município, senão não vai tocar. Não toca o Chico, não toca o outro prefeito. Quem vier não toca. É. o município cresceu e o sistema tributário ficou estacionado então eu sei que a discussão não é isso agora mas é um alerta para que a administração é, se organize eu acho que essas consultoria, Luciano vai mostrar o caminho é, vai mostrar o caminho para que possa aí realmente é, estar melhorando a arrecadação projeto de lei 2088 em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei 2088 aprovado. Solicito o senhor secretário a leitura da moção 012/2021, moção número 012/2021. O assunto pesar pelo falecimento da ex-servidora Irani Leles de Castro Casimiro. Ocorrido no dia 20 de fevereiro do corrente ano. Autoria, vereadores Bernardo Patrício dos Santos e Uslin Dias dos Santos. Moção aprovada. Solicito, senhor secretário, a leitura da moção 013. Moção número 013, 2021. O assunto, congratulações com o senhor Lindomar Rosa de Oliveira pela história de luta... Superação e vitória alcançada na intensa luta contra o coronavírus, coronavírus Covid-19. Autoria, vereador José Vaz Neto. Discussão, vereador. É, bom dia a todos. Eu decidi homenageá-lo, pois é um uma pessoa muito importante até mesmo no meu partido e importante para a cidade. Ele esteve na UTI, eu não tenho contato com todos que esteve na UTI lutando contra o Covid. E então ele era a pessoa mais próxima de mim, eu queria usar ele como referência, como ato de superação. Que podemos sim vencer essa causa. E parabéns, Lindomar, pela sua força. Eu estava fazendo até uma matéria sobre o Covid, bem na época eu peguei Covid. <risos> então, por ironia... Então, mais uma vez, eu quero dar parabéns a ele, não só pelo vencimento ao, ao Covid, ao, ao UTI, mas pelo trabalho já prestado como professor, como diretor da Casa do Lar de Idosos. Era uma forma simbólica de homenagear o trabalho dele. Muito obrigado a todos é, parabéns, mais uma vez, senhor Lindomar. Moção aprovada.